pessoal tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso site manutenção e conserto de aparelhos celulares e tablet. Bem-vindo à nova versão do curso que é a versão 2.0. O nosso curso ele conta aí com mais de 160 aulas e mais de 50 horas de conteúdo. Fechamos parceria aí com Cícero Cowboy, um técnico bem conhecido na internet, bem conhecido através do YouTube. Aqui abaixo do site vai ter um vídeo da nossa visita lá na assistência técnica dele, onde nós fizemos várias aulas que vai ter dentro do nosso curso também. Fechamos parceria com o William Celulares, um técnico em software muito conhecido no YouTube com mais de 50 milhões de visualizações. Ou seja, o nosso curso além de ser o mais completo, um curso com mais aulas, com mais carga horária, é o melhor curso da internet brasileira. Então se você quer aprender realmente a consertar aparelhos celulares de diversas marcas, Samsung, Motorola, LG, Sony, Nokia e iPhone, você está no lugar certo aqui dentro do nosso site tem todos os detalhes cronograma do curso suporte como que vai funcionar o certificado a apostila o conteúdo de cada aula em cada módulo que vocês vão aprender como que foi feito este curso eu andré cisp tenho um canal no youtube com mais de 150 mil inscritos com mais de 25 milhões de visualizações já dou aula há mais de 12 anos tenho vários projetos na internet me juntei com o luiz Luiz tem uma loja aqui na minha cidade de Mauá, São Paulo, que chama Isatec Assistência Técnica. Então nós fizemos o curso, aulas gravadas aqui na assistência dele com os aparelhos dos clientes que chegam aqui na mão dele, ele fazendo o conserto e o reparo ao vivo. Ah, professor, então tem aulas de conserto ao vivo dentro do curso? Sim, conserto ao vivo na prática. E aulas de software? Tem também. Nós temos dois módulos de software. A parte básica e a parte mais avançada com o professor Williams. Vamos explicar aí a parte de hard reset, instalação de ROM, a parte de flash, quais programas utilizar e onde baixar. Ou seja, se vocês investirem nesse curso, que é um valor bem incisório, com certeza vocês vão ter aí o um retorno garantido em poucos dias ou em algumas semanas. Primeiro passo é adquirir o curso e assistir as nossas aulas após isso você já vai começar a criar o seu projeto da sua assistência técnica as ferramentas que você vai comprar e aí se você tem dinheiro para investir, abrir uma loja, maravilha se não você pode começar trabalhando em casa ou trabalhar consertando aí os aparelhos celulares dos amigos, os vizinhos começar aos poucos como todos os técnicos começam o Luiz quando ele começou ele não tinha praticamente nada aqui na Isatec e como vocês viram aí para quem deixou e-mail, recebeu as aulas grátis ou para quem... Né, acessou o site, procurou saber um pouco mais sobre nós, vocês viram aí que a loja dele tem aí muitos anos. Eu vou passar para o Luiz falar um pouquinho sobre a experiência dele e o que vocês vão encontrar no nosso curso, porque são muitas informações. Então eu peço, depois que o Luiz falar, para vocês é, assistirem os outros vídeos que tem aqui no site e dar uma lida, dar uma olhada, porque o nosso curso é muito grande, é um curso que tem mais de 50 aulas de conteúdo, mais de 160 aulas. E aqui no site nós temos aí depoimentos dos alunos, depoimentos do pessoal que compra, que classifica lá. É um curso 5 estrela. Olá pessoal, meu nome é Luiz, tudo bem? É, eu sou proprietário aqui da Exatec na cidade de Mauá, há mais de 10 anos, né? Somos responsáveis por muitos milhares de concertos. Como o professor falou anteriormente, comecei como todo mundo começa, por baixo, né? Aos poucos, tinha, tinha quase nada aqui de ferramenta, e aos poucos fui é, conquistando essas ferramentas e conquistando muitos clientes. Graças a isso, hoje eu tenho duas lojas, tenho essa aqui que nós estamos gravando agora, que nós vamos gravar aulas ao vivo para vocês vamos gravar concertos de celulares para que vocês possam assistir aí e eu tenho uma outra loja especializada em troca de lentes que também vamos ter um conteúdo muito importante dentro desse curso sobre troca de lente o celular quebrou né funciona tudo só a lente está quebrada a gente vai lá troca só a lente fica perfeito continua original a tela do seu cliente tá bom então dentro desse curso tem toda essa gama de aprendizado para que vocês possam realmente se tornar profissional se tornar independente consertando tanto é, aparelhos em casa pegando dos amigos na firma e tal mas sendo bons técnicos beleza bom pessoal a área de manutenção e conserto de aparelhos celulares é uma mega tendência porque é uma mega tendência, porque nós temos mais celulares no mundo do que pessoas. Tem pessoas que tem dois, três aparelhos aí em casa. E o aparelho celular, por ele ser portátil, ele quebra muito. Porque a pessoa anda para cima e para baixo com o aparelho, vai até tomar banho com o aparelho e acaba quebrando. E aí ela vai procurar um técnico. Então se você é um técnico e faz manutenção. Você vai poder entrar nessa área, nessa mega tendência e ganhar dinheiro. O professor Luiz falou que no nosso curso vai ter aí aulas mais avançadas, troca de lentes na cola OCA. Gravamos lá na outra loja dele, também com o Cícero Cowboy em Brasília. Temos um módulo inteiro de eletrônica, que o pessoal pergunta, ah, mas eu não sei nada de eletrônica, eu vou poder fazer esse curso? Sim, dentro do curso... Já na versão 1.0 tem aí algumas aulas de eletrônica e na versão 2.0 nós temos um módulo com mais de 5 horas de eletrônica aplicada, aulas que eu fiz mostrando ali na prática, no quadro, no esquema elétrico, parte de diagrama em blocos, troubleshot. É isso aí, para você ter mais informações, continue aí acessando o nosso site, tem mais vídeos, mais detalhes. Leia e qualquer dúvida, lá no final tem mais contatos para você tirar aí as suas dúvidas através do nosso atendimento comercial via WhatsApp. Porém, se não resta dúvida, é só realizar a compra. Lá embaixo tem o preço, o botão e todos os detalhes, um vídeo ensinando vocês a comprarem. Ok, pessoal? Então é isso aí. aguarda a iniciativa de vocês que vocês adquiram o curso e lá dentro das aulas, o curso ele é online, tá? Você vai fazer em casa pela internet, são muitas videoaulas. Você faz aí nos horários vagos, só tem um computador com conexão à internet. Nos veremos lá, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal.